Depois de muito tempo, muita demora, muita espera... Demorou, mas chegou, galera. Finalmente, estamos trazendo aí o vídeo dos UVLs. Ah, e aí, galera, vocês estão bem? Por que eu estou daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje, trago para vocês, finalmente, conheça os aliens Lights. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora para o vídeo... Galera, o papel é o seguinte: a gente tem aí os pop-up de benéis, né? Pronto, mas muitos deles foram perdidos, não foram encontrados. Mas a gente pode ter acesso a esses pop ups sim, se a HBO Max liberar. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês assinarem uma petição para a gente pedir, implorar e chorar para a Max para ele liberar para nós, viu, galera? Então eu conto com vocês para a gente ter esses pop-up em mão, galera. Assinem aí. É de graça, não custa nada, só sua assinatura aí, quanto mais gente tiver, melhor. Então, galera, o que são os Aliens Ultra Version lights? Primeiramente, vamos explicar aqui o que é o Ben 10 Amino, né? Porque... São formas de lá, né? O Ben 10 Amino é uma comunidade que eu vou deixar o link aí na descrição Que é um metaverso, entendeu? Dentro dela tem um metaverso que é diversidade das crossovers Ou seja, não é só Ben 10 Tipo, tem Ben 10 lá, mas tem outras franquias que você pode misturar lá, entendeu? Fazer crossovers, né? tipo, sei lá, o Goku com o Omnitrix pode ter lá, entendeu? E Também tem várias energias que diferentes mídias que existem lá, entendeu? Como o Mana de Ben 10 o Chakra de Naruto, o Ki de Dragon Ball, entendeu? Todas essas energias, existe uma que reina lá, que é o Rax, né? Eu já falei bastante aqui do Hax, das formas, né, que o Hax pode proporcionar, mas basicamente assim, o Hax, é a energia mais poderosa de todas, que você tendo acesso ao Hax, aí o domínio dele, que é uma coisa que não é fácil, galera. Tipo, cara, praticamente ninguém no Amino Vesco domina o Hax, entendeu? É muito difícil. Os personagens podem ter acesso ao Hax, dependendo, assim, do evento que vai, que pode ser utilizado, entendeu? determinando a determinada situação ali um algum evento metaversal, aí vai ser usado o hacks, entendeu? Mas no geral é muito difícil, cara, ninguém domina o hack, sabe? Porque ele é muito poderoso, mas sendo dominado, ele pode modelar qualquer coisa o que você quiser. Por exemplo, você gosta muito de cookie, pronto. Aí você coloca toda a sua força, toda a sua energia naquele cookie, naquele seu desejo, naquele seu prazer por cookie, e aí você mescla o hacks naquilo ali, aí você cria as formas ultra versão cookies. Sim, existem essas formas de vocês deixarem muito like, comentarem aí Hashtag aliens ultra um cook Eu faço um vídeo sobre eles, beleza galera? Comenta aí Mas assim, nisso né o Rax já criou várias formas alternativas que eu fiz vídeo aqui no canal, né? Como os Ultra Supremos, os Aliens Primordiais, também as formas Ultra Version Dark. Tudo vai estar aí no card, né? Os vídeos correlacionados a essas formas. E hoje temos aí as Ultra Version Lights, que os UVDs e os UVLs são correlacionados, galera. Por quê? Por causa que é assim. Os UVDs, eles surgem do quê? Além do Rax, é o Rax misturado com a Dark Energy. A Dark Energy é uma energia que existe na Mino e você consegue ela se você fizer ações malignas, entendeu? Pode ser uma açãozinha bem pequenininha, você vai ter uma certa quantidade de hacks, né, no caso uma pequena quantidade, mas ao decorrer que você for aumentando aquela malvadeza, entendeu, você for ficando cada vez mais mal, né, fazendo ações muito, muito mais malvadas, aí o nível de Dark Energy em você também vai aumentando, entendeu, então se você tiver uma grande quantidade de Dark Energy e tudo, misturar com hacks, você pode chegar a conseguir aí a forma Ultra versão Dark entendeu é assim que elas nasceram já a forma Ultra versão Light é o contrário entendeu é você tem a, a Light Energy entendeu ela é concebida ao ser que fazer ações boas ações nobres e puro coração entendeu e aos velhos são isso são seres puramente bons só que eles são tão bons que são maus entendeu é, é um conceito tipo fogo tão frio que queima do Friar Supremo né Fogo tão frio que queima sabe é um, é um bem tão do bem. Que acaba sendo mal, por quê? Por causa que nisso deles de serem bem, eles acabam fazendo ações que podem causar o mal a alguém, entendeu? É tipo assim, o Uriel, né, que é o Chamo VL, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele, o plano dele é tirar todo o mal do metaverso homem, entendeu? Então isso vai tirar o livre-arbítrio e vai forçar todos os seres a ser do bem, entendeu? Não vai ter o livre-arbítrio, sabe? Tipo, é uma coisa que o bem, a gente sabe, na série ele optou por não fazer, tipo, tirar o livre-arbítrio das pessoas, porque o livre-arbítrio é inerente a todos, como ele falou na série o que, que você fez? O que eu disse que ia fazer? Transformar os esotéricos da Terra em humanos... Com o livre-arbítrio que é inerente a todos. Então, o plano dos UVL é basicamente isso, entendeu? E todos os seres do Metaverso Amino estão apoiando eles, sabe? Eles veem ele tão do bem que, se eles matarem alguém, mesmo assim eles vão ver eles como os do bem, os heróis, entendeu? E os seres que não querem isso de jeito nenhum são os UVDs, entendeu? Por causa que os UVDs eles ficam mais fortes, né? Ao decorrer que o mal se propaga. E no Metaverso Amino existe mais mal do que bem. É tipo, não é uma coisa equilibrada. É 80% mal e 20% bem, por exemplo, entendeu? Aí o Uriel o os UVL, né? Eles querem fazer com que seja tudo do bem, entendeu? É tipo assim, os UVD só não lutaram com o VL, né? Por causa que os UVL tá na Matrix e tudo, né? Os UVD, se eles também tivesse, você tem uma luta danada, né? Então os encarregados de derrotar os UVL são quem são os heróis aí do metaverso Amino, que são personagens que apareceram lá no canal do Lukezinho. Então, meio que eles seriam os vilões pro, todo, pra todo o metaverso Amino, porque para todo o metaverso, os UVL eram do bem, mas pros heróis eles estavam sendo os vilões. ou mas agora que já é explicados, vamos conhecer cada um deles. Lembrando, galera, que a ordem aqui não vai ser tipo a ordem de aparição, quer dizer, vai ser só que invertida, sabe? Em vez de ser do Chama ao Fantasmático, vai começar do Fantasmático e terminar no Chama. Essa é a ordem aí do mais fraco ao mais forte, sabe? Então vamos começar aqui com o Fantasmático, o VL, que ele é basicamente a representação de quem de Lucifer Morgan tá isso mesmo, galera. Tipo, só que ele antes de se rebelar contra Deus, isso nome é verso né, galera? Porque lembrando Aqui que tem muita gente que pode dizer ah, tratar sobre isso é satanismo, não sei o que, isso é aquilo, mas assim, galera, no meu ponto de visão, isso aí não tem nada a ver. Tipo, a história dos UVS é baseada um pouco na história bíblica e tudo, mas não é um desrespeito, galera. É só uma nova interpretação de uma história que já existe, mas tipo, a história que tá na Bíblia tá ali é ela, entendeu? Tipo, ela não vai mexer em nada. A história dos UVL é só baseada em uma reimaginação, só que de um ponto de vista de pessoas geeks, entendeu? De pessoas que gostam de, de desenho, né? Colocando 10 ali, os alienígenas do bem no meio, entendeu? Então, tipo assim, trazer algo que tem Lúcifer ali não é como se fosse um satanismo, entendeu? Não, é só utilizar a história de uma outra maneira, entendeu? De uma maneira ali que não seja um desrespeito, mas que é baseada numa história que já existe, beleza, galera? Então, assim, o fantasmático UVL, ele é o Lúcifer Morgan Star, né? Então, os poderes dele são poderes de luz e também de fogo, que é irônico assim com o fantasmático convencional, que a gente sabe que a fraqueza dele é a luz, então é como se ele tivesse evoluído pra perder essa fraqueza, é tipo o fantasmático supremo que apareceu num vídeo, faz tempo que eu postei esse vídeo, que foi um parceria até com o Lukezinho, que o fantasmático supremo tinha esse conceito, né, de que pra vencer a fraqueza da luz, ele evoluiu pra ter um fogo sombrio, entendeu? Então é como se o fantasmático UVL ele tivesse esse conceito, só que como ele é um UVL, entendeu? É uma forma ultraversa Light, ele é muito mais poderoso, né, galera? Tipo, ele tem um fogo ali que ele pode utilizar conceitos que você nem imagina. Por exemplo, ele poder usar esse fogo dele pra queimar o próprio fogo, entendeu? É um fogo muito poderoso, sabe? Tipo, é um nível meta de fogo. Então é algo assim que é absurdo, galera. Mas, tipo assim, como o fantasmático UVL, ele é dos UVL o mais fraco, né? Ele acabou perdendo aí pro Agano, por exemplo, né? Os vilões aí da Amino. E ele usou o fantasmático UVL para se transformar aí no Agano UVD, né? Interessante. Ele usou um UVL Pra virar um VD, mas mesmo assim O Fantasmático VL não deixa de ser muito Top né galera, a aparência dele lá tá Massa demais, é né? uns zizquerra ali Com as paradas de luz, de fogo e tudo É massa demais, mas vamos agora para O Ultra t ou como é que Funciona a história dele, a criação Desse área é basicamente assim, temos esse Personagem aqui que é o Ed, né, um dos heróis lá Da Mini, que vai aparecer inclusive em Destiny Heroes Os UVL em si vão aparecer também né Mas enfim, o Ed ele se encontrou Com um Ed alternativo, ele Apoiava né, os planos aí dos UVL né, do Uriel e tudo mais. O Ed que a gente conhece, não. Ele estava contra, né? Obviamente. Mas, enfim, esse Ed alternativo ele controlar um espírito Espada muito poderosa, aí ele fez uma mistura. Transformou no Ultra T aí, ele se incrementou na espada, misturou ela com o e assim foi criado o Ultra T Ultra versão Light, exatamente galera, e assim ele tem um conceito parecido com o Ultra primordial que já apareceu aqui no canal até rimou que é basicamente ele poder incrementar qualquer coisa, tipo, não só tecnologia, mas qualquer genética assim, qualquer qualquer coisa que exista, ele pode aprimorar, entendeu? Inclusive o inexistente, porque tipo assim, quando você Fala incrementar tudo. O nada também faz parte do tudo, entendeu? É algo um meio complexo de, de você entender, mas para, para pensar faz sentido, né? Então, por exemplo, ele poderia ter acesso a coisas que não existem mais. Vamos supor aqui que os heróis do Homem-Noverso aí da existência os UVL, beleza. Só que aí é como se eles nunca tivessem morrido, por quê? Por causa que o Ultra ter UVL, ele já tivesse agido e feito com que eles não tivessem morrido, porque ele tem acesso a coisas que não existem, entendeu? É um paradoxo da molesta? É, mas é assim que funciona. Aí você pergunta, ah, Daniel. Mas beleza, os UVL foram derrotados. E por é que o, o Ultra t u não fez isso? Por causa que o Ed não sabia dominar esse poder, sabe? Esse poder aí de ter acesso a, ao inexistente do Ultra t -U entendeu? Mas a compensação é que ter aprimoramento genético ele tinha. Tanto que ele aprimorou aí os poderes do Tavim, né? O personagem aí dos heróis do Vest, né? que personagem cronolock e atemporal lock. Aí ele, ele absorveu e superou o cronolock, né? Diferente do aquático o vl que ele não superou. Engraçado, né? Porque o Ultra t é mais fraco que o aquático, ele conseguiu superada né, mostrou um nível de poder maior que o aquático nesse quesito. Só que é aquela coisa, né? no totalitário o aquático o VL é sim mais poderoso. E a prova que eu tô falando dele, bora, bora pro aquático VL, né galera? O aquático VL é basicamente ele começou com um peixinho no dilúvio, né? Ele, assim, ele foi abençoado pelo quê? Ele foi abençoado pela genética Pisces Volant. Aí eu vou explicar uma coisa aqui galera, É porque assim, no Aminoverso existem não os Pisces Volant existem, <risos> existem os Pedros Volantes é basicamente como se fossem um os Pisces Volant diferente entendeu que a aparência deles é a mesma do aquático lado da abertura entendeu ele não tem uma aparência uma coloração diferenciada pronto esses são os Pedro volantes aí no caso o aquático o VL, ele é um piscis Volan, entendeu o uriel ele abençoou o aquático VL, né para um piscis Volan, não um pedro volante e assim quando ele foi abençoado e tudo né se tornou aí o velho topzão o resplendor da luz ele não se lembrou da vida dele quando ele era peixinho do dilúvio né Porém, quando ele absorveu os poderes do Tavim, e aí ele se tornou Cronolock, né? Ele acabou não superando isso, por causa que assim, Cronolock é você viver o presente, passado e futuro ao mesmo tempo. Então ele se lembrou que ele era um peixinho ali e tudo, e ele não aguentou, cara, isso, né? Tipo, ao mesmo tempo que ele era um VL topzão, ele era um peixinho também, entendeu? Tudo no mesmo tempo, presente, passado e futuro, sabe? Só que assim, galera, o aquático, o VL, ele tem um conceito muito da hora, que é basicamente... Ele tem um conceito da água, Entendeu? ele é a representação, a manifestação da água, que é uma das coisas mais fundamentais de toda a vida, juntamente com a Arca de Noé, entendeu? Portanto que ele tem essas partes aí de madeira por causa disso ele representa a Arca de Noé que é um evento ali que é muito importante para a história, então o Aquático VL é perigoso de ser derrotado entendeu? Por causa que se ele for derrotado ele vai afetar, por exemplo, a água vai afetar o dilúvio, entendeu? Então é assim que ele tem um conceito assim, bem criativo, bem da hora, né galera? É realmente um VL muito importante, e o conteúdo Controle de água dele é um negócio assim que é absurdo também, né, galera? Porque até falando do aminovés, o bicho pode usar água sólida, ele pode usar água nos estados da matéria que nem existe, entendeu? Pode usar água no condensado de Bosen Einstein, pode usar água flamejante fogo líquido, entendeu também tem um controle da bioluminescência né? por causa da anteninha que ele tem, né então galera, aquático UVL pra mim é um dos meus favoritos, galera. com certeza, o bicho é top demais, vamos agora para o insectoide UVL, que é assim galera é engraçado o que aconteceu com ele porque é assim, o insectoide UVL é um um VL bem poderosão e tudo, só que ele foi nerfado pelo Uriel, pelo chamo VL, né? Por quê? Dessa joias que tem nele, né? Pronto. Era basicamente assim, essa joia estava espalhada por essa dimensão, mas se você destruísse essa joias, o insectoide do VL era derrotado, entendeu? Só que assim, isso não é uma coisa natural dele, foi uma coisa que o Uriel colocou por causa que o insectoide blasfemou contra o Senhor uma vez, entendeu? É por isso que ele tem essa fraqueza. Mas, mas assim, galera, não se deixe enganar por essa fraqueza aí, por causa que o bicho é poderoso, porque basicamente ele é a representação de todos os deuses egípcios, ele pode usar maldição egípcia. Pensa aí nas maldições egípcias mais perigosas. Pronto, Insectoide do velho pode fazer, cara. Ele não é pouca coisa, não. Inclusive, a ponto de curiosidade do exterior, ele pode fazer também maldições egípcias, né? No caso, se ele for usado aí no Controle do Mestre, né? o bem treinar ele e tudo, aí ele pode fazer. Mas não é só isso, né, galera? Também a gosma dele fica mais poderosa nessa forma, né? Também tem esse conceito aqui. <risos> Isso aqui é como se fosse um poder aí sim do do UVL, porque ele é tão glamuroso de um jeito assim que pode afetar os seres ao redor, entendeu? E para o próximo, temos o Massa Cinzenta, aqui para esse tem dois, né? O Massa Cinzenta o x e o Massa Cinzenta UVL-Y. O X, ele está sentado no Trono de Móveis, sim. O mesmo Trono de Móveis da DC, né? Que é um trono que se você sentar nele, você ganha um monte de poder, né? O Flash já sentou, o Batman já sentou. O Massa Cinzenta sentou e ele... Se tornou muito poderoso por causa disso. Já o Massa Cinzenta, o VLY, ele é a representação de algo da Marvel, que no caso é o coração do universo o mesmo coração do universo que o Thanos utilizou e ficou. Mais poderoso que o Thanos com a manopla do infinito e derrotou muitas entidades poderosas da Marvel, entendeu? Sim, galera, se você pergunta se esse bicho aqui é inteligente, ambos são muito inteligentes. Inteligentes ao ponto de que nada pra eles fica sem solução. Eles sabem tudo. Tudo que tu perguntar pra eles, eles sabem. A desvantagem é que eles têm é a arrogância. Por quê? Porque o Mazento não tem uma personalidade própria. Ele tem a personalidade do bem, como a gente sabe. Então, o Mazeta, o VLX e Y. Eles perderam por causa disso. Entendeu? A inteligência é demais. Só que a arrogância é demais também. Tipo, o artrópode perto desse bicho aqui, eu não é nada, entendeu? É humilde Aí você pensa assim O Massacizenta UVL já é arrogante Imagina o Artrop. E o do UVL já existe, viu, galera? É então, uma parte 2 aí, ó Mas, bem, galera, caso você não tenha entendido a referência Eles são X e Y Referência a Pokémon, né? As Mega Evoluções Tipo, o o UVL-X Seria o Mar da Hora e tudo, né? Ele é azul Seria uma referência ao Mega Charizard X E o o Zenta y É mais simplão e amarelo Seria referência ao Mega Charizard Y Vamos aí ao 4 Braços Ultra Version Light ele é muito da hora, galera, né? A aparência dele e tudo, é né? Bem doidão. E ele é o seis braços, né? Mas quatro braços, não. Mas, assim, ele é totalmente um contraste com o, com o quatro braços Ultraverson Dark. Temos a aparência dele aí, galera. E, tipo assim, se vocês lembram do vídeo dos UVD, o quatro braços UVD, mesmo sendo mal, ele tem poderes dos deuses. De... Agora, o quatro braços UVL é o contrário. Ele tem poderes de todos os demônios, entendeu? Então, essas são duas formas que se contrastam. Eles ainda são irmãos, embora um seja UVD e o outro é UVL, como são irmãos. Bem interessante isso, né? Indo aí para o XLR8, o XLR8 Ultra Version Light, ele é um anjo, galera. que as assim, na história do Verso, né, tem o Enoch, né, que ele foi escolhido por Deus para ser levado aos céus e se tornar o um Metatron. Aí os anjos que foram buscar ele foram o XLR8, o VL, que a gente não sabe qual é o anjo que ele representa, mas ele é um anjo. E o outro anjo eu vou falar daqui a pouco. Mas assim, galera, pode ter certeza que o bicho é rápido. O bicho é tão rápido que ele não tem a Yggdrasil, né, aquela árvore lá, né, que você serviria para sustentar. Tá, o universo pronto ele criou uma para sustentar todo o multiverso entendeu E além disso ele tem uma eletricidade assim podendo ter o poder de todos os deuses com o poder da eletricidade tipo Odin Thor Inclusive ele tem até o próprio Mioni aí né E se você prestar atenção na aparência dele ele lembra muito o xlr8 Omnitonado, né mas é de proposta viu por causa que é para fazer essa referência ser assim, um xlr8 mais energizado entendeu Assim, pra mim, com certeza, inquisito, a aparência, ele tá muito da hora, galera, Eu gostei demais da aparência dele Vamos entrar aqui agora no top 3, que são os UVL Metapotente, a Trindade, começando aí pelo Diamante Ultra Version Light Uma curiosidade aqui, galera, é que o Diamante Ultra Version Light e o Diamante Ultra Version Dark tem a mesma aparência, assim É curioso, né? O VD e o UVL ao mesmo tempo então tem os mesmos poderes, mesmo aparece tudo. Só muda que um tem a Dark Energy, né? E o outro tem a Light Energy. O que é que esse bicho é? Basicamente a representação de todos os seres de silício da Amino. Tem muitos seres poderosos feitos de silício existentes no metaverso Amino. Tem o Blackstone, tem o Chronobird, tem um monte aí, galera. E o diamante velho representa todos eles. E assim, sabemos que o diamante convencional não é feito de Tadenita, né? Mas o diamante Ultraverso Light, ele representa todas as Tadenitas do, do Amino. O Lucas ele fez um vídeo aí de todas as estadunidas que existem lá... Se você quiser conhecer mais das propriedades das capacidades delas Veja o vídeo do lookzinho, beleza galera? Mas basicamente o diamante ele representa isso Tudo esse diamante tá... é muito da hora, cara Ele tem como base a aparência do né? diamante cromazado o Diamante cromazado vocês sabem que eu tenho um carinho grande por ele É né? um animal muito da hora Mas bora pro próximo Vamos aí para o besta ultra version light Ele tá muito massa E ele é o segundo anjo que estava junto com o XLR8 UVL para levar o Enoch e ele se tornar o Metatron A aparência desse besta também tá muito legal, né? O besta Angelica se você notar na boca dele, nos dentes, são de gelo, sim, galera. Pode até dar uma mordida congelante ou até uma mordida misturada com paralisia, né? O que o Mega Olhos fez, galera. Não sei se vocês já perceberam mais no clássico, no episódio Ben 10 contra os 10 negativos, parte 2. O Mega Olis usa eletricidade com gelo, né? Pra atacar o Clancy, né? Ele paralisa o Clancy ao mesmo tempo congela, entendeu? É algo bem curioso que o bicho velho também pode fazer. Mas o poder dele principal é semelhante ao do bicho primordial, que já apareceu aqui no canal, né? Basicamente, se ele tiver você como alvo, você pode estar tá no dos infernos, você pode estar tá onde Judas perdeu as botas, pode estar tá na inexistência pode estar tá no lugar que for ele vai te achar, entendeu? E a é questão de segundos ele é muito rápido, ele, o nível de velocidade dele é aqui parado ou até maior né? porque ele é mais poderoso que o Sheler 8 vl pense num bichinho rápido, viu? Procure o Daniel Já Entendendo? tipo você não precisa nem especificar quem é a pessoa que você quer. Sabe, do tipo, besta velho já vai saber do que é que ele tá falando antes mesmo dele terminar de falar de quem é. Ele tem um, um instinto além de é realmente muito poderoso, mas mais poderoso que ele só o chama Ultra Light, o Uriel, sim. Ele é o que representa aí o arcanjo Uriel e tudo. Ele é extremamente poderoso, muito querido também entre os fãs ainda na comunidade do Verso. Que ele é o cara que comanda tudo, né, galera? Que tá ali, ali arquitetando o plano, tirar o livre-arbítrio de todos. Porque, tipo assim, não é que ele é contra os planos de Deus, tipo, de ter o livre-arbítrio. Não, ele ama Deus, entendeu? O negócio é que ele não concordou de ter o livre-arbítrio ali... Existente por causa que ele aprendeu que o mal é ruim, né? Então, por isso que ele queria que todos fossem do bem e assim tirar o livre-arbítrio para que tudo fosse do bem, para ele estar certo. Tanto ao ponto de lá até influenciar o próprio Deus no nome no né? Tipo, no no Deus também seria é, omnipotente, onipresente, onisciente e ele já sabia o que ia acontecer, mas pelo livre-arbítrio ele se deixou ser influenciado aí. Eu chamo velho pelo Uriel, obviamente. Mas, cara, não tem condição. O Uriel, ele é tão poderoso, o mais poderoso de todos, que na verdade ele nem é um VL. Não, ele é um HVL Ele é uma forma além Ele é um Hyperversion Light, entendeu? Ele parece com o VL, mas ele não é não Mas ele é poderoso, aponta aí Nerfar um UVL poderoso como um do UVL E prender a Dark Energy do Diamante UVD Pra ele virar o Diamante UVL O bicho é tão brabo de um jeito Ele é a manifestação da inteligência de Deus no homino entendeu? Ele é mais inteligente que o Massa Cinzenta UVL-X e Y Ele é mais inteligente que o Massa Cinzenta Ultraverse Version Dark. Que é a representação da equação anti-vida da Marvel Ou seja, ele é mais inteligente que você Assim como todo mundo É mais inteligente que você, seu burro Eu não sou burro, sou um gato Seu gato burro Na verdade eu sou um yokai que parece um gato Seu yokai que parece um gato burro ele absorveu os poderes do VD. Ele chega a um ponto, galera, que é um paradoxo. Por causa que, por mais que ele tenha sido criado por Deus, mas ele vive tanto quanto Deus, assim, no sentido que Deus antes de fazer a criação e o Uriel já tava lá, entendeu? É um conceito parecido com o Kinu na Marvel, né? Que tipo, o Deus Naboval tava lá antes da criação e tudo, né? No vazio e no também já tava lá existindo. Embora ele foi criado pelo Deus Naboval, entendeu? É um paradoxo muito doido que o Uriel e o Kinu compartilham. O Uriel é o cara, é tanto que eu nem chamo ele de chamovel, eu chamo de Uriel mesmo. O bicho é brabo demais, o velho mais da hora de todos e é isso. Bom galera, esses foram aí os Ares Ultra versão Online. Comentário o que vocês acharam, se vocês querem uma parte 2, dois. Cara, tem o VL para render uns par de vídeo aí. Então deixa aquele like, se inscreve no canal se você seja membro, ative o sininho, falou e tchau.